E aí, pessoal, beleza? Bem, hoje eu vou fazer uma videoaula aqui explicando para vocês como é que a gente faz a comunicação do Arduino com um servidor utilizando o Node.js. Bem, o objetivo dessa videoaula é mostrar como que a gente consegue fazer a comunicação de projetos de eletrônica, robótica, microsistemas microcontrolados, para um servidor que a gente pode utilizar a comunicação serial e expandir um pouco as aplicações que a gente possa desenvolver futuramente. Bem, a ideia é o seguinte, vou construir um programa aqui no pro, pro Arduino, que a gente vai enviar dados pela serial e depois a gente vai construir o, o servidor que vai receber esses dados. O primeiro passo aqui é a gente configurar a porta serial no Arduino. Já setei aqui a escolher a placa. Estou utilizando o Arduino Uno. E a porta aqui que foi identificada no, no Linux. Que é o ttyacm 0 Isso aqui vai ser importante quando a gente for setar a configuração no servidor. Então vamos lá. Iniciar aqui a serial. Vamos utilizar a configuração de 9600. Para a velocidade. E aqui a gente vai dar um serial. Println. Colocar um valor qualquer aqui 2 Vou dar um delay Aproximadamente 2 segundos Essa função aqui é em milissegundos E a gente vai gravar aqui no Arduino Ele pede para salvar, eu não vou salvar Mas mesmo assim ele vai gravar pra gente É, pô, coloquei ponto e vírgula no lugar aqui Certo vou Cancelar Beleza Ele vai gravar aqui pra gente gravou né, então vamos vamos ver aqui como é que ele está se comportando abriu aqui o monitor da serial, então ele está escrevendo direitinho né beleza, eu posso fechar aqui nosso programa está pronto se eu vim aqui e der um cat dev ttyacm0 a gente vai ver aqui bem, era para ele mostrar alguma coisa aí né provavelmente ainda está utilizando fechar... Olha hum, para ele mostrar... Enfim, vamos... Depois a gente faz esse teste aqui... Eu criei um diretóriozinho aqui... Eu chamei Arduino Node.js... E a gente vai partir agora para a nossa configuração do, do Node.js. Lembrando que aqui no Node, né, você tem que estar com o Node configurado em sua máquina. E a gente vai partir para desenvolver no lado servidor aqui. Beleza, eu estou utilizando o editor de texto. Então a primeira coisa que a gente precisa incluir aqui é um, é um pacote. A gente precisa instalar primeiro esse pacote. Então vamos dar aqui o npm install. Serial port. Ele vai instalar pra gente aqui nesse Diretório, vamos aguardar um pouco Ele vai criar um Ele vai criar aqui Uma pasta Com os módulos Então você vai ter aqui todo Todo o pacote para você poder utilizar Inclusive veio, veio até com alguns exemplos né, Do Arduino se você tiver interesse Então beleza, aqui a gente vai Criar o nosso aplicativo né? Vamos dar um chamar ele de app.js vamos abrir aqui esse arquivo desktop então beleza, a primeira coisa que a gente precisa incluir aqui é a nossa o nosso pacote né, com o comando require aqui aí você põe serial port ponto vírgula beleza beleza feito isso a gente vai ter que incluir o nosso objeto eu vou dar o um nome aqui de serial port que a gente vai obter do pacote que a gente acabou de incluir: serial port, beleza. Com isso aqui, a gente já pode manipular o nosso objeto serial. O próximo passo aqui agora é a gente instanciar aqui a porta serial, né? Então, para isso, a gente vai fazer aqui: eu vou chamar de mais serial recebe new. Serial port, aí aqui você vai colocar o caminho, né? no caso o diretório dev, ttyacm0, aí aqui a gente registra também uma callback. Alguns parâmetros aqui, né, na... a gente pode passar, na verdade, um callback, um, um, um objeto com algumas configurações, então aqui a gente seta o, a velocidade, né. Como a gente lá no, configurou no Arduino, foi de 9.600. E a gente pode também colocar algum interpretador. Bem, esse interpretador aqui, ele vai... de vários tipos, né? Eu, eu vou configurar um aqui que ele vai, ele vai interpretar a, o barra N, né? Que é o, o Enter. Toda vez que ele manda um dado, ele, ele manda no final um barra N. Então ele vai interpretar essa leitura aí você chama esse, esse método aqui, readLine, e aí você coloca o caractere de escape que você está utilizando. Lembrando que no Arduino a gente colocou a função println, então no final ele põe um, um barra n, beleza? Então beleza, feito isso aqui, lembrando que aqui você vai, ter, você vai ter que distanciar a porta do Arduino que foi reconhecida na sua máquina, se você estiver utilizando outro sistema operacional. Provavelmente isso aqui vai ser outro, outro valor O Windows, por exemplo, é com Com 4, com 5, vai depender do valor que ele reconhecer Beleza, né? Feito isso, a gente vai registrar aqui alguns Eventos, no caso, on Com esse método aqui A gente pode definir alguns Alguns parâmetros Não, O open, a gente vai checar Se abriu corretamente Aqui a gente põe uma função de Callback Se ele abriu corretamente, a gente dá um, um Log aqui, né? porta aberta. Tranquilo? Beleza, agora a gente registra o outro evento interessante aqui que é o, o data. Esse evento ocorre quando ele recebe algum dado na serial. A gente registra aqui outro callback também e passa um parâmetro que são o que? Dados. Os dados que chegam pela serial. Então, toda vez que chegar um dado pela serial, a gente vai simplesmente enviá-lo via console para o terminal tranquilo? beleza, feito isso aqui nosso programa está pronto a gente pode já testar ver o que, que acontece vamos aqui, no, a gente vai no nosso diretório e utiliza o node app.js. Ah, ponto vírgula aqui na verdade é a vírgula não, passa, não precisa passar dado são parâmetros então a gente distancia aqui o ah, port aqui é no plural porque são vários tipos de interpretadores né? vocês podem verificar todas essas configurações aqui no, no módulo do do serial port lá no GitHub, você pode dar uma pesquisada e digitar serial port node.js. Você vai entrar na página do de configuração e você vai ver todos esses parâmetros para configurar esse pacote. Então, beleza, a porta está aberta e aqui já estou recebendo os dados da serial. Vocês podem ver aqui, estou imprimindo 2, 2, 2, indefinidamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, não consegui pela, pelo cat, ah, agora foi. Bem, aquela hora eu tentei imprimir, não sei porque não, não deu certo, talvez porque eu resetei aqui o, o, o módulo do Arduino, então, só testando novamente, a gente dá o comando node app.js, aí ele abriu a porta e já está recebendo os dados imprimidos. Vocês podem verificar isso aí. Então, beleza, nessa primeira etapa a gente configurou aqui o Arduino para se comunicar com o Node.js. Nos próximos vídeos aí eu vou mostrar como que a gente envia esses dados e faz a gente pode plotar em tempo real utilizando o navegador o browser Google Chrome, Firefox e aí vocês podem incluir isso aí em seus projetos e fazer inúmeras aplicações diferentes. Então para quem quiser dar uma basta digitar aqui no Google é, Serial Port Node.js e aí você vai. Eu tentei acessar aqui no instante a página estava meio um problema. Mas é fácil de encontrar. Se vocês tiverem alguma dúvida de como configurar um Node.js, é só deixar um comentário aí embaixo do vídeo que eu vou responder e ajudar vocês aí em seus projetos. Por enquanto é isso. Até o próximo. Um abraço.